What's up? Aqui é Ronero, uma cena da English Experience. E hoje eu vim trazer para você uma dica um pouquinho diferente, uma dica de pronúncia em relação a essa palavra que você está vendo aí na tela. Gente, sim, isso é uma palavra. Na verdade, isso aí é o nome do filho do Elon Musk. Elon Musk é conhecido por ser um bilionário, na verdade ele é sul-africano, mas muita gente acha que ele é americano, mas ele é sul-africano, mas vive há tanto tempo nos Estados Unidos. Que a galera acha que ele é americano. E ele é muito famoso por ser meio nerd. E aí ele inventou de colocar o nome do filho dele com essa nomenclatura que você está vendo na tela. E é esse nome que eu vou te ensinar a pronunciar, porque tá todo mundo querendo saber como que pronuncia o nome do filho do Elon Musk. Então acompanha esse vídeo até o final para você poder descobrir isso. E claro, lembre-se de não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal, deixar seu joinha aqui no vídeo e também comentar aí se você sabe como que pronuncia antes de ver ou se você acha como é que é pronunciado esse nome. Coloca aí então. Pois é, gente. Elon Musk acabou de ter um filho lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e esse filho tá dando o que falar por causa desse nome, que é, um, é, é escrito de uma forma diferente. Elon Musk é casado com a cantora Grime e ela também é um pouquinho nerd. Ambos são conhecidos por serem nerds e aí decidiram fazer algumas homenagens usando aí o nome do filho dele, usando toda essa simbologia, esses símbolos, essas letrinhas aí que eu vou explicar para você como que pronuncia e o que que significa cada um deles. Caso você não sabe Elon Musk, ele é muito conhecido nos Estados Unidos e está é, cada vez ficando mais famoso pelo mundo, não só pelo fato dele, né, ter alguns bilhões de dólares, mas principalmente por ele ser dono da SpaceX, que é uma empresa de foguetes, uma empresa que leva pessoas aí, recentemente levou alguns astronautas americanos lá para a Estação Espacial Internacional e aí ficou conhecido, né, por causa disso. Mas ele também tem algumas ideias de Povoar a Marte, de colocar uma colônia é, terráquea em Marte, colonizar a Marte. Enfim, ele tem algumas ideias um pouquinho diferentes aí. Ele também é dono da Tesla, que é uma empresa de carros elétricos, e aí também está revolucionando o mercado, principalmente recentemente por causa do lançamento desse carro que você está vendo aí na tela, que é o Cybertruck. Bem, deixando um pouquinho de lado essa peculiaridade em relação aos business, em relação aos negócios do Elon Musk, vamos então descobrir como é que pronuncia esse nome que ele inventou de colocar aí no filho dele. Bem, apesar de parecer ser complexo, não é tão complexo não, tá pessoal? O X você vai pronunciar conforme a inglês mesmo, X, esse Azinho com o E aí, você vai pronunciar com o som de Ash. E o A, o E, que é o som do A, né? Do A em inglês. E o 12, 12. Então o nome nada mais é do que X-Ash-E-12. E aí eles devem falar um pouquinho mais rápido, né? X-Ash-E-12. X-Ash-E-12. É estranho, né? Mas tudo isso tem um significado. O engraçado é o seguinte, porque no Twitter e no Instagram, onde o Elon Musk... Postou um vídeo dele conversando com o um bebezinho? Ele chama de Baby X, Baby X. Então é uma forma carinhosa mais fofa do que você falar X-H-12. X, X, X, X, X, X. Vai ficar meio estranho, né? Que quiser dar um expor nessa criança aí. Mas afinal de contas, o que que significa tudo isso daí? A Graham, que é a esposa dele, postou no Twitter falando o que que significa cada uma desses símbolos, dessas letras. O X é em relação à a, a, a matemática, à a variável infinita que existe na matemática. Não sei se você se lembra, se você está estudando ou não, mas na matemática tem o costume de falar 2x ao quadrado, 2 vezes x, esse x que normalmente a gente encontra nas fórmulas, nas equações de matemática. Esse aí de A com E, que a gente pronuncia com som de Ash, é a ortografia élfica, né? Eles são muito nerds, como você pode ver aí. E aí significa amor ou inteligência artificial. Enfim, tem duplo sentido. Como você pode ver, eles gostam de fazer as coisas com duplo sentido. E o A12, que a gente pronuncia como A12, seria o Arcanjo 12. É o nome de uma espaçonave que, segundo o Elon Musk, é uma das favoritas do casal, enfim. Então, um nomezinho bem nerd, que a gente torce para que esse filho não fique revoltado com os pais nerds que colocaram esse nome. Mas eu acho que com tantos bilhões de herança vai ser difícil ele ficar revoltado, né? Na verdade, todo mundo queria ser filho do Elon Musk, nesse caso. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da dica de pronúncia bem diferente. Se você gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo, manda para todo mundo e se inscreva no canal. Gente. Não esquece de se inscrever no canal, não. Coloca aqui nos comentários também que dica você gostaria que eu trouxesse aí nos próximos vídeos, ok? So, that's it. Bye, bye.